Olá, nós estamos aqui no último dia da campanha, e caso você tenha, né, no meio da caminhada, eu sei que não é fácil nós alinharmos a nossa vida com as coisas de Deus, mas é necessário. Hoje, nós vamos estar finalizando essa campanha, mas depois, dentro da sua casa, eu gostaria que você lesse o livro de Deuteronômio 28, se possível, lê o capítulo inteiro, para você entender o poder de Deus em todas as áreas de nossa vida, ou para erguer ou para derrubar, mas lá diz bem assim. Em versículo 1, e será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordena o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do do Senhor, o teu Deus. Quando nós, assim, lemos essa palavra, meditamos, esse significado que a Bíblia fala de ouvir, é o C. Esse é o alfabeto de Deus. Tem poder, tem privilégio, tem vitória, tem portas abertas, tem luta, tem, mas tem escape. Quando nós obedecemos. O alfabeto do homem é A, B, C, D. O de Deus é obedecer. E aí então ele diz no versículo 3 que bendito você será na cidade e bendito você será no campo. Não importa onde você estiver. Bendito vai ser o fruto do teu ventre. Ou seja, você vai ter filhos que é para te honrar e não para te trazer desgraça ou desonor. Quantas mães, quantos pais choram que muitas das vezes os filhos já morreram? Na ordem natural da vida, os filhos enterram os pais, mas na desordem natural, quando as coisas estão desalinhadas, Ainda mais quando é, a pessoa morre no meio da bandidagem, é tira é alguma coisa assim. Ou seja, a pessoa estava buscando um caminho que o final dele é a morte. Então, traz uma desonra. Então, Deus está dizendo aqui, bendito, vai ser o fruto do teu ventre. E aí, para você que tem netos, o fruto do ventre dos teus filhos, dos outros... Netos, bisnetos, a geração vai gerar benditos frutos por causa de uma aliança que você faz com Deus e você decide obedecer. O fruto da tua terra, Deus vai abençoar aquilo que você plantar. E aí não é só arar, mexer com cão, é tudo que você fizer, na direção de Deus. O fruto dos teus animais. As tuas crias, as tuas vacas, as tuas ovelhas, às vezes você fala, ah, mas não tem nem fazenda, mas a vaca, a ovelha, o fruto é o seu trabalho, é a sua profissão, é a sua vida material, sua vida financeira, a sua vida no pilar de relacionamento, é a sua vida nos pilares familiares. Nós temos 12. Nossa vida e depois eu vou fazer uma campanha sobre esses 12 colares então a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28 no versículo 6 bendito serás ao entrares e bendito serás aos saíres quantas pessoas saem de casa e não retornam, quantas pessoas entram num negócio e esse negócio arrebenta a pessoa e ela nunca mais consegue se restaurar Quantas pessoas entram numa má amizade, num mau relacionamento, até gerar alguma desgraça, aonde não tem como mais recuar. Porque a Arapuca foi armada, Arapuca é uma armadilha que se fazia para pássaros. Foi armada, e aí depois que ele cai na Arapuca, não tem quem possa tirar. E quem vai tirar é aquele que vai arrancar sua, sua liberdade. Então, ele fala aqui que bendito será o teu cesto, a tua amassadeira, ou seja, as suas ferramentas de trabalho. Se você trabalha autônomo, você tem que melhorar suas ferramentas. Porque, às vezes, o tempo que você leva para fazer alguma coisa, você poderia melhorar com a tecnologia, com alguma coisa que poderia te ajudar a andar organizado. Então, aqui está falando, bendito vai ser o teu cesto, a tua amassadeira. Ou seja, as suas ferramentas elas têm que ser para abençoar você. E Deus vai lhe encaminhar, lhe dar estratégia, para sua mente. Se é dívida, se é dificuldade, se é falência financeira, se é perdas materiais, Deus é poderoso para fazer com que você conquiste ou reconquiste coisas melhores. E aí nós vamos observar ainda não é o fim. Não importa o que você passou, se chegou ao fim de alguma coisa e você tem fôlego de vida, o fim chegou para aquela coisa, para aquele período, para aquela situação, para aquele relacionamento, para aquela amizade, para aquela alguma coisa que chegou ao fim na sua vida. Mas, também o fim, Mostra que nós temos um novo começo, porque você ainda está vivo. E quando você acorda vivo, Deus lhe devolveu o seu fôlego de vida. Quando você se levantou, você dormiu, a sua alma, Deus estava velando por ela. Só que Deus poderia chamar seu fôlego de vida e você morrer, ou poderia acontecer alguma outra coisa, mas porém o Senhor é o teu guarda, Ele é teu guia, Ele é teu ajudador. O Senhor é, é, é o seu protetor, a sombra dele, você não vê, mas a sombra de Deus está sobre a sua vida te guardando. E se você acordou vivo, agradeça a Deus, porque você tem que fazer uma oração quando você acordar. Você tem que dizer a Deus, antes de pôr o pé no chão, antes de levantar da cama, você tem que dizer Deus, obrigado, porque se eu estou vivo... É porque o Senhor quer manifestar as grandezas do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família. Me ensina a vencer. Vence um dia por vez. Às vezes você quer resolver coisas que tá há anos acumulando, problemas, e você não sabe nem mais o que, que aconteceu. Vença um dia de cada vez. Fala para Deus, Deus, hoje eu decidi vencer. Mas eu quero que o Senhor venha comigo, porque eu sei que a minha vitória... Está nas tuas mãos. Porque que guerra, que batalha que Deus perde. Nosso Deus, Ele é Senhor dos Exércitos, Senhor dos Senhores, Ele é vitorioso. E até quando nós, aparentemente, perdemos, as coisas que aos nossos olhos parecem ruins, elas são para corrigir a nossa visão, corrigir os nossos sentimentos, corrigir nossa comunhão com Deus, como que nós estamos agindo na vida, onde nós queremos chegar, se aquilo realmente tem tanta importância assim, se vale a pena lutar ou se tem que tomar uma outra direção, mudar o rumo do barquinho, né? Então, é uma correção da vida. Só que também, quando as coisas ruins acontecem, você não tem controle sobre elas, porém, você pode ver as oportunidades no meio dessas adversidades, porque a oportunidade, ela não vem o covarde, ela não vem o pessimista. A oportunidade, ela pode estar tá cheio de lança-chamas, fazendo barulho, soltando fogos na frente do pessimista, na frente da pessoa que reclama, na frente da pessoa que tem maus olhos, que tudo está ruim, nada está bom, sempre critica. Então, e, e não aceita as coisas diferentes, então, essa pessoa, ela é o seu próprio Deus, porque ela fala, Deus, é assim, é assim, é assim que eu quero, e ela não aceita outra forma, não é flexível, quem não é flexível, quebra, quando vem vento forte, na hora do vento forte, quebra, porque é muito duro, muito difícil de ser flexível, de aceitar as mudanças, as diferenças. Então Deus está falando que você vai ser bendito, mas você tem que fazer a sua parte. Aí pode se levantar o que for. Diz lá no versículo 7: E o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Pode se levantar crise, pode se levantar privações. Você não tem que falar, ah, eu estou passando fome, estou passando necessidade, estou passando isso. Tô... Você tem que dizer, esse é o momento de privações, mas ele não é eterno. Então, se a, a, alguém que você conhece ou você chegou nesse ponto, você tem que simplesmente começar a mudar o rumo da sua vida. Se você não sabe fazer nada, nada na vida, compra suquinho lá na, na, no mercado... Faz um litro, congela e sai vendendo nas portas de escolas, na rua. Sai vendendo e fala: Deus, se o senhor for comigo, então o senhor me ajuda a ter coragem e eu vou. E eu não vou voltar para casa enquanto não vender tudo. Eu vim de uma infância que, aos oito anos de idade, eu tinha que ajudar dentro de casa. Então eu tinha que sair, tinha que vender, tinha que sair nas ruas para vender minha mãe também já fez muito meus irmãos então eu falo para você que se você falar com Deus e você fazer um pacto com Deus e Deus não te honrar se você for firme seguir Deus vai te abençoar pode se levantar macumba maldição pode-se levantar palavra contrária o diabo pode aparecer na sua frente mas se Deus decide te abençoar nada neste mundo nem no invisível pode retirar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Então você não tem que contar com ninguém, você não tem que dar ouvidos a ninguém em relação às coisas ruins. Você tem que dar ouvido a Deus, você tem que aprender de Deus. Eu estou aqui, mas o meu desejo e o de Deus é que você tenha uma comunhão com Ele. Você não está aqui para me servir. Você está aqui para aprender a caminhar com Deus, porque é dele que vem a bênção. Eu não tem como resolver seus problemas. Eu passo por adversidades. Sou ser humano como qualquer um. Só que eu aprendi a andar no espírito da fé. Eu aprendi a andar com Deus a aprender dele, a obedecer e aí eu vejo as grandezas dele não na hora que eu obedeço. Na hora que eu obedeço, eu tenho que lutar contra mim, eu tenho que abrir mão, me sacrificar, abrir mão do que eu quero naquele momento para ouvir a voz de Deus e quando ele falar eu estar pronta para obedecer, ter coragem para obedecer. E aí... Às vezes eu não vejo a vitória na hora, de imediato. Às vezes demora um, dois, três anos, mas a vitória vem. Porque a partir do momento que você obedece, você tem o Espírito de Fé, o Espírito de Deus. Ele te dá certeza que se não for de um jeito, você vai conseguir as coisas de outro. E se não for do outro jeito que você pensou, os pensamentos de Deus... Não é o meu pensamento, não é o seu pensamento. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. É, e, assim, nossos caminhos não é o caminho de Deus. Os caminhos de Deus são muito mais altos. Porém, a, a mesmo que Ele esteja muito mais alto, com a mente muito mais além, Ele é um Deus que não foi criado por mão humana, por mão nenhuma. Ele mesmo sempre existiu. Ele, ele é Deus. Agora, quem explica isso? Ninguém explica Deus. Por isso Ele é Deus. Então, nós vamos observar que a palavra de Deus fala que Ele vai entregar os inimigos feridos. Pode vir uma culpa, pode vir um laço, pode vir um laço de morte, pode vir o que for. Deus ele é poderoso para te livrar, para te guardar, para te socorrer, para te dar saída, para trazer a solução, para te dar vitória, para te abençoar. Porque Ele tem poder para curar, para ressuscitar morto, para fazer paralítico andar. Deus tem poder para fazer o mundo falar. Deus tem poder de fazer coisas muito além do que nós imaginamos. o nosso poder. É o poder de Deus. Nós só precisamos acreditar e obedecer. E acreditar é uma batalha com você mesmo, comigo mesmo. Então, por isso que nós temos que aprender de Deus. Como que você vai aprender quem é Deus? Através da palavra dele. Porque revelações, Deus pode usar alguém para revelar alguma coisa para você. Através de uma oração, através de uma palavra. Só que as relações revelações ela é apenas para te dar um despertar que Deus está olhando para você, só que Deus não quer que você fique que nem uma pessoa que fica atrás de um vidente procurando quem vai te revelar alguma coisa, Deus quer revelar para você ele disse, entra no teu quarto e fala em secreto com Deus, e em secreto Deus te ouve então você tem que abrir o seu quarto, que é a sua alma, que é os seus sentimentos, seus pensamentos. Você não precisa ter palavra bonita, você não precisa ter poesia, você não precisa ter teologia, ter doutorado. Isso para Deus é nada. Você não precisa ter faculdade para falar com Deus. Você não precisa nem ter voz. Até o um mudo pode falar com Deus. Através da fé. Olha a grandeza de Deus. Através da fé. Um pensamento, ele é como se fosse um relâmpago. Se você tentar tirar foto de um relâmpago, ah, deu um relâmpago, ah, pera lá que eu vou pegar o celular para tirar. Quando você volta, não tem mais como você tirar foto daquele trovão ou relâmpago, relâmpago que passou. Mas a fé é isso. Ela vem como um flecha um raio, e aí você já falou com Deus, então aqui diz que Deus ele vai dar abundância, que os povos da terra verão que você é invocado e que Deus invocou o nome dele sobre ti, e terão temor de você, respeito quantas famílias não tem respeito, relacionamento acaba, tem amor, o amor ele tem um irmão gêmeo, e esse irmão chama respeito, se não tiver respeito, não tem relacionamento entre marido e mulher que dê conta de viver, porque a falta do respeito arranca a comunhão do amor, e aí, seja no relacionamento entre pais e filhos, seja no relacionamento entre as autoridades, seja em qualquer tipo de relacionamento, faltou respeito, faltou o amor, o amor ele esfria e muitas vezes ele morre, não como uma, uma pedrinha, mas como uma tijolada, uma paulada, quando falta o respeito, então Deus quer que você tenha respeito por ele, para que você aprenda a ser respeitado pelos homens, e aí o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor te jurou, teus pais te dar Às vezes você está só com uma renda financeira, Deus quer que você tenha várias vaquinhas. Imagina se um produtor de boi falasse: Olha, eu vou ter um boi só para poder vender para o mundo inteiro. Que boi é esse? Esse boi tem que ser maior do que o Brasil para poder sustentar. Porque o Brasil. Ele é a segunda potência mundial, esse ano entrou para poder vender alimento, é o que mais exporta alimento, é o segundo, após os Estados Unidos. Então, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar que Deus quer que o agricultor ele tenha várias plantações. Ele quer que o agropecuário, a pessoa que mexe com animais... Ele tinha vários animais E aí você quer ter uma renda só Você quer ter uma coisa só E muitas vezes Essa coisa não vai suprir tudo E mesmo que supre Planta em outras áreas Cria novos frutos Porque Deus quer te multiplicar Você pode falar Ah, mas a riqueza para mim Dinheiro não é importante Sabe por que, que não é importante? Porque você não sabe ganhar o dinheiro Porque se você soubesse ganhar o dinheiro você não ia falar isso. Você ia entender que o dinheiro, ele te dá liberdade de escolha. Ele te dá liberdade para você fazer o bem para o teu próximo. Ele te dá liberdade para você fazer coisas grandiosas por quem você conhece, por quem você não conhece. E tem gente que só ajuda alguém quando o outro está na pindaíba, na miséria. Não é assim, ajude alguém a crescer, às vezes você tem condições, paga um curso para alguém, você vê, olha, essa pessoa ela pode, tem potencial de tal coisa, você fala, olha, eu posso pagar um curso para você assim, assim, assim, mas o meu compromisso com você é, quando você terminar o curso, você vai agir. E aí, você pode ajudar a pessoa a chegar em algum lugar. Você tem que aprender a ser generoso. Porque o generoso, ele dá não porque o outro precisa. Ele dá pela riqueza que há no seu coração. Agora, o miserável, ele só dá quando o outro está na pindaíba, em dió e lá. Então, você tem que ter cuidado com isso, porque senão você planta na sua mente que você só pode receber algo de Deus você estiver na Pindaíba. Você está plantando isso nos seus pensamentos. E aí você não se acha digno. Então, vem as oportunidades, vem as riquezas da Terra, as riquezas de Deus e você não se sente digno. Você tem que ter cuidado com isso. Digno nós não somos. Mas se veio parar na nossa mão, nós vamos recuar? Então, o problema, às vezes, com você... Não é macumba, não é olho gordo, não é a palavra que alguém está falando, mas é a falta de fé para você multiplicar o que vem na sua mão, para você viver tempos melhores. Porque nós acostumamos com as batalhas diárias, na hora que vem a oportunidade, nós temos medo de melhorar. Será que vai dar certo? A gente tem medo de cortar alguns tipos de relacionamento, alguns tipos de, de situações... Alguns tipos de dúvida, a gente tem medo de romper, porque quando você se magoa, quando você se chateia com alguma coisa, a mágoa tem o seu lado bom, quando você tem ela rapidamente. Mas está apontando para você, isso daqui não é para mim. E aí, e como que você está lidando com isso? Você está procurando uma nova solução, você está saindo pela direita? Você está procurando um novo alvo? aí a pessoa que a reclamar, ele, ah, isso daqui não é para mim, mas ele está lá, levando paulada na cabeça todo dia. Aí, levanta a cabeça, lá vem outra paulada. Então, você tem que ser inteligente. A fé traz uma inteligência para nós do que é e do que não é. Jesus te falou, ou é assim sim, ou é, não, não. Não tem meio termo. As coisas de Deus não tem meio termo. Do homem, ah, é, tá mais ou menos. Talvez. É, vamos ver. De Deus, não. Ou é, ou não é. Ou é sim, sim. Ou é não, não. Porque tudo vai te dar sinal. Se é, ou se não é. Então, Deus jurou que vai abençoar mas, porém, o Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém, tu não tomarás emprestado. O que é o bom tesouro de Deus? É tudo aquilo que te sopre, que você não se fica humilhado, que você não precisa estar pedindo um prato de comida para ninguém e nem pedindo favores que você se sinta humilhado e o céu o céu é a pobreza no céu a luta no céu de Deus, aonde Deus mora, não há se no paraíso não tinha, onde ele criou para Adão não tinha dor, morte, choro não tinha aflição, não tinha escassez, pelo contrário, um homem só. Deus criou tudo, os alimentos, os animais, tudo para servir o homem. Um homem só, que não ia dar conta de comer um pé de manga inteiro, mas estava tudo lá para ele, porque Deus é o Deus de abundância. E aí ele não soube receber a abundância, a riqueza do paraíso e como ele poderia receber as riquezas de Deus dos céus então Deus está falando que ele abre o seu bom tesouro para aquele que obedece o céu para dar a chuva à sua terra você já viu aí como vem algumas chuvas que arrebenta tudo, mas a chuva ela controlada por Deus, vindo branda ela sustenta a nossa terra, ela sustenta para dar, dar vida à semente que está lá na terra há anos, ela brota. Você vê aí, tem queimada e não sei o quê. O primeiro vestígio de orvalho ou de chuva já começa a enverdecer, onde tinha, aos nossos olhos tinha acabado. E Deus está te dizendo, ainda não acabou, porque tem sementes que estão no mundo invisível. Você não vê, mas elas estão lá, esperando a chuva de Deus, esperando Deus multiplicar. E Deus quer multiplicar, porque você vai emprestar muitas nações. O que é nações? Às vezes é uma família, é alguém, é uma pessoa, é uma comunidade, é uma igreja, é algum lugar uma casa de apoio, casa de idosos, lá de órfão, Deus fala, junto os órfãos, as viúvas você pode emprestar a muitas nações e o que é emprestar? às vezes ali você está dando mas aos olhos de Deus, Deus vai multiplicar, Deus vai te devolver muito mais do que o que você deu, então você não está dando você está emprestando você está socorrendo alguém e Deus vai te socorrendo no tempo oportuno, Porém, tu não tomarás emprestado. Então não fica tentando tirar vantagem. Deus já te abençoou. Não queira ser esperto com Deus, porque Deus não se deixa enganar. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Deus não quer que você viva uma vida humilhada, seu marido, sua esposa, seus filhos. Deus quer que você seja um cabeça E não cauda Só estarás em cima e não embaixo Se obedecer os mandamentos que o Senhor Teu Deus que hoje eu te ordeno Para guardar e cumprir Não vai te desviar De todas as palavras que hoje Te ordeno, nem para a direita Nem para a esquerda Andando após outros deuses Para os servires Às vezes você fala, olha, mas eu não tenho outro deus, Só tenho esse deus. Mas será que que você tem tirado um tempo suficiente, será que seu Deus não tem sido alguém ou alguma coisa? Que você, a opinião vale mais do que a de Deus? Às vezes você passa por uma situação, ao invés de você falar primeiro com Deus, você vai falar para fulano, ciclano, depois fala para o mundo inteiro, você só desabafou e seu problema não foi resolvido. Até quando você vai ficar assim? Então, você tem que começar a pôr Deus em primeiro lugar. Eu vou falar com quem vai me dar vitória Aí você vai falar com todo mundo que não vai te dar vitória E vai te ajudar a você aumentar o seu problema mais do que Deus Mais do que sua força E ainda por cima Você vai ouvir o que não quer Então aprenda a falar com Deus Primeira pessoa na sua vida é Deus Depois você depois sua família, depois o um trabalho, depois igreja, ou se não for igreja, não tem problema, alguma atividade que você faz, e depois a vida social. Então, você tem que ter fé, você tem que ter comunhão com Deus. Quando a gente vai à igreja, é só para você aprender a aumentar a sua fé. É só isso. Mas aí as pessoas vão para a igreja e vai com maus olhos. Não tem bons olhos. E aí Jesus falou que o coração se tira o bom ou o mau tesouro. E aí, se você vê as coisas de forma ruim, tudo vai ser ruim. Até mesmo dentro da igreja. Porque defeito, aonde tem o ser humano, tem defeito defeito todo mundo tem. Senão não, ela não estava aqui, está todo mundo lá já no céu. Então o Senhor quer por você por cabeça, para que seus filhos vejam que você é cabeça, para que eles também venham querer ser cabeça. Porque muitas vezes nós vemos nossos pais, avós, eles não tiveram culpa, mas passaram por situações que ninguém ensinou eles a vencer na vida. E aí, nós não podemos seguir o exemplo, nós temos que fazer melhor a cada vez para a nossa geração. Porque quando você se ergue, você está inspirando alguém a se erguer. E quando você deixa de viver uma vida de mendigação, de miséria, de desgraça, você está inspirando não só você, aqueles que te cercam, aquelas pessoas que passam na rua e vêem você, você... É uma carta viva de Deus. E Deus quer escrever essa carta viva para ser lembrado como Deus age na vida de alguém. E não para você ser lembrado como alguém que anda derrotado. Então, tira os maus pensamentos. Você acordou de manhã e já fica, ah, não vai dar certo. Nem vai. Você já falou que não vai dar certo. Então, volta de novo para a cama. Vai ficar lá, vai orar, e depois quando você renovar suas coisas, você vai resolver as suas coisas. Porque nesse ânimo você não vai chegar a lugar nenhum. Porém, versículo 15, Será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor, o teu Deus, para não cuidar em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordenam, então virão sobre ti todas as maldições te alcançarão. Então, às vezes as pessoas perguntam: se existe Deus, por que que um inocente sofre? Se existe Deus, por que ele é tem acontece as coisas ruins? Se existe Deus, por que terremoto? Por que isso? Por que aquilo? Você sabe por quê? Porque o homem ainda não aprendeu a ser bom. O homem ainda não aprendeu a andar unido com Deus. Porque se ele tem uma família. E acontece alguma coisa dentro do celular, é porque ele não focou em cuidar daquilo que estava nas suas mãos. Às vezes é uma criança, é um acidente que acontece, da criança fugir na rua. Esses dias vi na internet, uma criança daqueles negocinhos que é um de andar, ela fugiu na rua, ficou cinco minutos lá, e veio o um carro, aí o pai saiu e. Pegou a criança cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos um bebê. Fugiu e ninguém nem percebeu. Eu conheço pessoas que compraram um, casa, foram morar na casa, foram fazer churrasco, cuidar dos amigos, todo mundo bebendo. E eles não é de pessoas de bebê de cair, mas todo mundo foi beber. E quando deu cinco horas da tarde, foram entrar na piscina, o menininho deles... Estava lá boiando Então, aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Está na nossa responsabilidade. Você tem que cuidar. Você tem que fazer sua parte. Mas você tem que se unir a Deus para que Deus venha te colocar em alto retiro. Nós não queremos a maldição e nem quero que isso aconteça a você. Mas vamos orar agora e nós estamos encerrando a campanha. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, se as portas estão fechadas e essa pessoa não sabe o que fazer, não tem para onde ir. Na Tua palavra diz que ainda não é o fim. Então chegou a Sua vez, Senhor. Entra na nossa vida. Ajuda-nos a colocar as coisas conforme a Sua vontade. Na Tua palavra diz que o Senhor não nos quer ver humilhados. O Senhor não nos quer ver passando privações, sendo mentindo miserável, na tua palavra acabou de dizer que o Senhor, meu Deus, liberou uma palavra que se nós obedecemos ouvirmos a tua voz através da palavra e obedecermos através da tua palavra o Senhor nos colocará por cima, porque o Senhor não quer ver teus filhos humilhados meu Deus, arranca a humilhação dessa família, da vida dessa pessoa, aonde tiver Pode não ser com ela, pode ser com parente, pode ser com um amigo, com um vizinho, não sei, meu Pai, mas o Senhor tudo sabe. E Deus está mandando te dizer que ainda não é o fim, chegou a sua vez. Levanta a sua cabeça para você prosseguir. Meu Pai, o inimigo de nossas almas, o inimigo das circunstâncias está dizendo que está tudo acabado para essa pessoa. Mas Deus está te dizendo que você não está sozinho. Deus está do seu lado a circunstância, a situação pode dizer que você não tem ninguém mas o Senhor Todo-Poderoso está do teu lado obrigado meu Deus meu filho eu estou te vindo guardando a sua vida em nome do Senhor Jesus meu Deus quantas vezes essa pessoa se sente um perdedor quantas vezes essa pessoa está chorando está para baixo, está vivendo uma vida calada, humilhada, meu Deus. Mas o Senhor é poderoso, meu Pai. Eu sei que quem viu Ele, verá. Porque o Senhor tem poder. Deus que nós estamos invocando tem poder para levantar, tem poder para fazer sorrir, tem poder para fazer essa pessoa ir para cima, tem poder de fazer essa pessoa alegrar na tua presença o Senhor tem poder, meu Deus porque o Senhor é poderoso para dar a nossa vitória, Dá vitória ao teu povo, Dá vitória ao teu povo e derruba essas muralhas meu Pai, quem te viu na prova vai te ver na bênção quem te viu perdendo vai ver Deus fazendo você ganhar, quem te viu caído vai te ver de pé, porque nós estamos invocando o Deus Todo-Poderoso nós estamos invocando Jesus de Nazaré ele nos ajuda, nos sustenta. Deus é o teu amparo, o teu renovo. Deus é o teu guarda de Israel. Ele é o teu socorro no tempo da angústia. Deus ele é a sua rocha, o um lugar inapalável. É onde você pode confiar, onde você pode seguir firme. Deus é aquele que todos desejam e ainda não perceberam que o que eles precisam é de Deus. Mas tem multidões esperando por Deus. E você vai contar sua vitória. Você vai contar as grandezas que Deus fez na sua vida. Faz e ainda fará. Porque tem outras pessoas que precisam ser erguidas. Deus ele é teu amigo de todas as horas. E hoje eu libero como filha de Deus. Com a autoridade do Espírito de Deus que está sobre mim. A mesma autoridade que foi dada sobre a terra, sobre todos os homens e mulheres de fé que invocar a Deus, está sobre mim, está sobre a sua vida agora, eu determino a vitória para você, eu determino a cura, a bênção, a porta aberta, eu determino que Deus te faça cabeça e não cauda, eu determino que teus filhos vejam você clamando a Deus, e que você seja um exemplo de que eles venham a ver a transformação do antes e depois seu esposo, sua esposa, aos seus familiares. Veja o antes e o depois, quando Deus agir, quando Deus te dá vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu libero sobre a tua vida a unção de Deus. Aquela pre-unção que curou enfermos, que fez paralítico andar, que fez o cego enxergar, que fez com que a lepra fosse curada, que fez com que homens e mulheres mudassem o rumo de sua história que fez com que prostitutas virassem mulheres honradas na presença de Deus e discípulos de Deus, que fizeram com que homens que não eram nada, não tinham estudo, não sabiam nem ler, fossem grandes homens, usados poderosamente na mão de Deus, homens que tiveram anjos, guardiões, que fizeram multidões serem curadas, em nome do Senhor Jesus, essa mesma unção, esse mesmo Espírito Santo repousa sobre a sua vida agora. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo de Deus. Assim seja. E determina a partir de hoje. Fala, meu Deus, eu quero as coisas novas na minha vida. E novo, o novo que eu estou dizendo é um novo pensamento, uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de você ser. Porque você e eu temos que procurar sermos não melhores do que alguém, mas melhores do que nós mesmos. A roda não precisa ser inventada. A roda, ela está aí para nós seguirmos exemplos. Não tenha vergonha de copiar exemplos, de imitar exemplos de pessoas que vivem bem em uma determinada área. Não tenha vergonha. Isso não é inveja. O invejoso é aquele que ele quer derrubar o outro. Porque ele quer o que o outro tem. Aliás, ele não quer nem o que o outro tem. Ele quer ser o que o outro é. Quando você tem alguém invejoso perto de você, você fala menos, mas ora por ele e trata ele com um grande respeito, porque ele está vendo mais qualidade em você do que você mesmo. Porque se você enxergasse a qualidade que o invejoso enxerga em você, você não andava com a cabeça baixa. Então, ergue essa cabeça, para de deixar esse cabeção para baixo, levanta, e vai seguir em frente e vai viver uma vida de comunhão com Deus Se você tiver alguma pergunta para fazer em relação à Bíblia Em relação, eu vou lhe dizer Eu também estou aprendendo Só que eu aprendi a abrir minha boca para falar com Deus Essas palavras não são minhas Elas são a palavra de Deus Eu oro em cima da palavra de Deus porque eu estou lembrando Deus o que saiu da boca dele. Deus, é isso aqui que o Senhor falou. O Senhor está dizendo que essa é a minha parte, eu vou fazer. Mas essa é a promessa que o Senhor deu. Você já prometeu algo para alguém e a pessoa veio lhe cobrar? É chato, né? Você fica, pode ficar até chateado. Mas aquilo ali desafia o seu caráter. E Deus, ele não é que nem um homem para mentir e nem filho do homem para arrepender do, do que ele saiu da boca dele. Então, Deus é ele é muito mais do que nós podemos imaginar. E abençoando Deus, quem pode amaldiçoar? A bênção de Deus vindo para a sua vida, não tem ninguém que pode te separar do amor de Deus. Nada pode separar. E nada pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Fica com Deus. Eu vou esperar você enviar alguma pergunta, que você tenha dúvida sobre em relação à fé, à vida. Pode ser qualquer pergunta. E aí, se estiver dentro da minha capacidade, eu responderei. Se não, eu vou procurar resposta junto com você. Porque Deus revela aquilo que está no escondido e no. Deus, Ele é o Deus que Ele mostra na palavra dEle, um, é um manual como nós devemos agir para alcançar as honras aqui da terra, as riquezas da terra e saber administrar, governar as riquezas que vier na nossa mão, porque Deus quer nos dar as riquezas do céu e as riquezas do céu, ela valem muito mais do que as terrenas. E Jesus disse, se vocês não souberem administrar as riquezas da terra, como poderão administrar as riquezas de Deus? Fica com essa palavra, que Deus abençoe você. Se você achar que você tem que repetir a campanha, repete. Porque a repetição, ela traz uma perfeição para nós. Vai te ensinar a ser mais forte. A gente não aprende tudo de uma vez. Eu estou aprendendo fazendo a campanha com vocês, para vocês terem uma noção, mas você pode não ser a pessoa mais perfeita. Eu não sou. Mas uma coisa que eu aprendi é clamar a Deus. Essa é a característica daqueles que são filha e filho de Deus. E caso você falhou, errou em alguma situação na sua vida, livra do sentimento de culpa e prossegue para o alvo. Porque a culpa, ela vem para te arrastar para trás. Se Deus te perdoa, quem é o homem? Quem é o diabo? Quem é alguém para te condenar? E aí, tira essa corrente com essa bola de ferro dos seus pés, para você caminhar. A mágoa, ela tem um lado bom, faz você refletir o que está te ferindo, porque se está te ferindo, é porque você não concorda em viver daquele jeito. Só que algumas pessoas aprendem a conviver com a mágoa. E nós não podemos aprender a conviver com a mágoa. Nós temos que aprender a mudar o rumo. Se você não pode mudar a pessoa, muda você mesmo. Ou você aceita, ou você aparta, abre mão. Porque poderão dois andar juntos se não estiver de acordo. Então tem que alinhar isso aí, e isso é no trabalho, é na vida, é com a família, é com os filhos, é nas finanças, em qualquer área, fica com Deus, que Deus abençoe você, procura algum lugar para você visitar, para congregar, independente da religião, começa a sua caminhada com Deus, tá bom, fica com Deus, se você estiver num lugar que não é para você estar, Deus vai te direcionar para o lugar certo, Seja na fé, no trabalho, na família, na religião, Deus vai agir e creia. A sua função é clamar, orar e acreditar e aprender de Deus. É essas três coisas que você tem que fazer. Fica com Deus. Até a próxima.